inovação e sinceridade. Ok. E vamos complementar com esse outro tarô. Rainha de Copas, Rei de Paus, Carta do Diabo e a Temperança, ok. Libra. Tem algo aqui que precisa ser esclarecido. Hum, temos aqui duas situações. A primeira, você está em uma situação que só vai se renovar quando você se impor. Falar do que você sente ou aquilo que você quer. Porque uma pessoa é mais amorosa. E a outra é mais firme, com um poder pessoal bem posicionado. E aí, há uma falta de comunicação, onde vocês ficam ali presos, tentando manter o equilíbrio e a calma. É como se você estivesse tentando... Deixar passar uma situação com esperança de que as coisas vão melhorar. Mas o momento mostra que as coisas vão mudar após um sentar para conversar. Onde cada um mostra o seu limite e vontades para que haja um acordo. E a segunda situação é preciso me renovar, estou com vontade de mudar e preciso colocar o que eu sinto em primeiro lugar. Mesmo que haja discordâncias, porque manter a calma nessa situação faz com que eu vejo o meu querer passando diante de mim. É como se você estivesse olhando além, sem conseguir ter uma ação. Talvez por influências que vêm de fora. E a carta da temperança vem mostrando que é o momento de equilibrar essa situação. Deixando suas emoções fluírem, usar da sinceridade, se libertar, aspirando o ar puro, renovado, com liberdade, sem amarras. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Obsessão. Vamos ler. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. Olha que carta linda. Olha como. Foi desenhada a obsessão. É uma pessoa que não consegue ver, não consegue enxergar. Ela está fechada de algum modo. Lembra que eu falei das amarras? Tem algo preso aqui. Vamos ler também o mantra dessa carta. O mantra é... Eu liberto tudo que não contribui com a minha evolução. Eu liberto tudo que não contribui com a minha evolução. Gratidão.